Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor Eu gosto de escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor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 Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa." para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento, vos será indicado o que deveis fazer, dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito de vosso Pai, é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, Fugir para outra, em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, é o que diz Jacó, que hoje é chamado por Deus como Israel. Israel representa o povo escolhido e nós podemos a cada vez que lemos as Sagradas Escrituras e encontramos esse nome, também ali colocarmos o nosso nome. Somos chamados, assim como os discípulos de Jesus que foram elevados a apóstolos e no apostolado se puseram a trabalhar ao longo dessa semana nós estamos ouvindo todas as instruções de Jesus àqueles que vão dar continuidade à missão do Cristo. Qual é a missão do cristão? Ser um outro Cristo. E o Senhor hoje nos chama ao equilíbrio quando nos diz que devemos ser prudentes, como as serpentes, e simples. Ou, numa outra tradução, mansos como as pombas, combinar esta visão, esta percepção que nós temos que ter da realidade com um coração sereno, eis o desafio, a serenidade não quer dizer ser ingênuo, nós precisamos manter a mansidão esperando no Senhor, mas essa espera não é passiva. Essa espera nos remete à esperança. E é por isso que nós temos que estar muito atentos, porque o próprio Senhor, numa outra passagem, vai dizer que os filhos das trevas são, por vezes, mais espertos que os filhos da luz. Nós precisamos, sim, ter uma visão mais ampla e reconhecer em muitos momentos onde existe a maldade, onde é preciso ser prudentes, mais precavidos. E também necessitamos ter esta sensibilidade para não nos deixar enganar, porém sem perder a paz interior. Jesus não nos poupa, assim também como não engana, aos seus primeiros seguidores. Ele fala das incompreensões, ele fala sim das perseguições, não que as perseguições sejam algo que Deus queira simplesmente para testar os seus. Embora a gente veja no Antigo Testamento, né, vários personagens bíblicos que compreendem no um dado momento que estão sendo testados, mas na verdade Aquilo que acontece com eles é consequência do seguimento a Deus. Naturalmente, quando nós nos dispomos a ser coerentes a partir da nossa fé, isso incomoda muitas pessoas que não querem viver com retidão. E por vezes querem eliminar da sua própria frente, da sua própria consciência, aquele exemplo que as questiona. É por isso que há perseguição. Não porque Deus esteja brincando conosco, como se Ele estivesse vendo até onde nós aguentamos. Deus não nos tenta, já disse Tiago. A tentação, na verdade, vem do inimigo, não é? Mas Deus permite a aprovação, porque neste momento nós também somos purificados, assim como os santos. Pode parecer, talvez, aos olhos daqueles que não têm fé, que os santos foram pessoas que viveram apenas desgraças. Pelo contrário, os santos foram pessoas resistentes, pessoas exemplares, que foram elevadas, elevados aos altares, justamente por conta desta perseverança que o Senhor nos diz hoje. Quem perseverar até o fim será salvo. Deus não deseja, o sofrimento do ser humano, mas o sofrimento pode ser consequência do seguimento a ele sim. Porque ele foi até o fim. Por isso que assume também este sofrimento que acompanha a sua entrega. Hoje nós contemplamos a face de uma mulher que viveu aqui no Brasil e que é um reflexo da luz de Deus Paulina, Uma santa que também nos mostra a simplicidade de uma garota que Forma as crianças na catequese, naquele pequeno vilarejo Dos emigrantes italianos que vêm ao Brasil formando pequenas comunidades E uma mulher também sempre atenta aos problemas da sua época Sendo prudente quando depois de se tornar religiosa, ela também assume uma liderança como superiora. Esta é uma santa que, embora não tenha nascido em terras brasileiras, se dedicou no sul do Brasil. E nós, além de conhecermos, de necessitarmos conhecer a nossa história, a história do nosso povo, precisamos mais ainda conhecer também a história dos santos que viveram em meio ao nosso povo e é uma santa dos tempos modernos, se nós formos ver bem, não é? em 1918 ela ainda estava atuando como diz o seu histórico, esta santa que ao chegar aqui ao Brasil com seus pais, ainda garota, se ocupou de atender aos necessitados ali mesmo daquela vila tão pequena, o ensinamento da fé e as obras de caridade, o equilíbrio. Uma mulher que evangelizou por meio de palavras e de gestos. Talvez se nós formos contemplar toda a história de Santa Paulina, nós não vamos Encontrar fatos extraordinários, como é possível na vida de tantos outros santos que realizaram aquilo que Cristo também realizou, não é? Em portentos, prodígios e várias ações que marcaram as pessoas de uma forma surpreendente, mas nós vamos ver que esta mulher perseverou ali na pobreza daqueles que vieram ao Brasil e trabalharam muito duro. Ela foi um sinal de estímulo para aquela gente. E depois quando ela se sente chamada, à vida consagrada, ser inteira de Deus, ela vai se ocupar também, além das pessoas enfermas, daqueles que foram excluídos. Pessoas que haviam sido escravizadas e depois libertas e que precisavam também de um respaldo, de um apoio, de serem reinseridas na sociedade. Ela também se ocupa de pessoas idosas. Já naquele tempo, mesmo que houvesse uma honra e um respeito maior pelas pessoas com mais idade, não deixava de existir uma mentalidade de que aquele que talvez não produza tanto, não receba tantos... É, Cuidados assim por parte de alguns Quando existe uma comunidade que trabalha muito E nós sabemos muito bem disso Quantas pessoas trabalharam na roça Como também Paulina Às vezes pode acontecer que por conta desse empenho Para conseguir o pão de cada dia Quem sabe aqueles mais frágeis, os idosos Possam ficar à margem esta santa teve a sensibilidade na simplicidade evangélica de olhar para essas pessoas. E ela teve, ao mesmo tempo, a prudência, ou poderíamos dizer a sã ousadia, de avançar no sonho de Deus. A astúcia, entendida agora de uma forma positiva, de não perder oportunidades. Quantas vezes nós... Temos ocasiões de evangelização e elas passam por nós. Santa Paulina é aquela que em cada instante viu o sonho de Deus. Que devia ser concretizado no momento presente. Diante daquela situação que ela estava vivendo. Ela não perdeu tempo. A perseverança se faz no dia após dia. Que esta mulher que se apresenta hoje para nós como um luseiro, não porque tem luz própria, mas porque é iluminada por Deus, com o seu exemplo também ilumine a cada um de nós, na catequese que acontece nas nossas comunidades, mas naquela catequese que acontece também dentro de casa, acontece naquela ocasião em que um amigo, um conhecido, ou alguém do seu convívio, sabendo que você é de igreja, pergunta, mas como é mesmo em relação ao sacramento mas como como a igreja vê isso são oportunidades tamanhas de evangelizarmos e também catequizarmos e queremos olhando para Santa Paulina aproveitar cada minuto cada instante para apresentar o Senhor eis-me aqui Senhor, queremos dizer diariamente, vamos repetir Eis-me Eis aqui, aqui Senhor. Senhor Vamos ficar em pé?